Quero, em primeiro lugar, saudar, em nome dos trabalhadores portugueses e da CGTP Intersindical Nacional, todos os delegados ao Congresso e os trabalhadores galegos. Partilhamos entre nós, povo galego e povo português, uma fronteira. Mas partilhamos também uma amizade, e uma amizade que é estendida nas relações sindicais, e é para nós um prazer enorme estar aqui hoje neste Congresso. Como sindicato de classe, e por isso a nossa amizade vai muito mais longe, traduz numa verdadeira solidariedade internacionalista e numa partilha de experiências para fortalecer a luta dos trabalhadores. Todos os dias há milhares de trabalhadores que atravessam a fronteira, galegos e portugueses, que vivendo de um lado ou de outro vão trabalhar para o país vizinho. Para nós tem sido uma discussão importante como ajudar aqueles que todos os dias são obrigados a mudar de país para trabalhar para conquistarem melhores condições de vida e de trabalho. Certamente, iremos aprofundar esta discussão com a SIG, procurando formas de intervir na base, nos locais de trabalho, junto dos trabalhadores, num processo que eleva a luta pelos interesses da classe trabalhadora e pela melhoria das condições de vida e de trabalho. Porque esta é esta a nossa forma de praticar a solidariedade a encontrar formas de intervir e trabalhar para melhorar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores. Deixem-me que termine com uma nota sobre a situação de Portugal. Com a luta dos trabalhadores, rebutámos um governo de direita que destruiu e procurou destruir ainda mais os direitos de quem trabalha. Vivemos hoje com um governo do Partido Socialista minoritário. Desde as eleições tem sido possível, e a luta dos trabalhadores permitiu isso, uma nova correlação de forças na Assembleia da República, que é mais favorável aos trabalhadores. Foi possível e a luta que, que intensificámos te, tornou também possível repor salários, reverter privatizações, reduzir horários de trabalho, etc. Ainda de forma muito insu insuficiente. mantêm se os problemas estruturais, em muitos semelhantes aos da Galiza. Destruição da produção nacional, baixos salários e uma distribuição da riqueza que tira aos trabalhadores para dar ao capital. Consideramos por isso que o rumo que Portugal que o rumo de Portugal está marcado pela integração na União Europeia e pela adesão ao Euro. E as posições recentes da União Europeia provam que esta irá prosseguir um caminho de exploração dos trabalhadores. É pela defesa da nossa soberania, uma perspectiva, numa perspectiva internacionalista e de solidariedade de classe, pela defesa do aumento dos salários, da defesa da construção, pela defesa da contratação coletiva, da criação de emprego, que iremos em Portugal continuar a luta e já no próximo dia 3 teremos uma grande jornada nacional de luta, que terá manifestações em Lisboa e no Porto. Desde Portugal, os, os trabalhadores galegos podem contar sempre com a nossa solidariedade, com a CGTPIN, para aprofundar a intervenção das empresas, do lado ou do outro da fronteira, portugueses e galegos partilham o seu trabalho. Mas também podem contar sempre com a solidariedade ativa com a SIG, porque com ela sabemos que estamos a, a, a ser solidários com os trabalhadores toda a Galiza. Viva a SIG, viva a luta dos trabalhadores!